Oi, Casas Ecológicas, vamos reproduzir uma live que a gente fez esse fim de semana com o Ney da Emboava Engenharia, aqui de Santa Rita, e o Adrian. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Uia, quem é esse? Meu irmão mais velho, o Barba Cabello, veio visitar e vai ficar umas semanas por aqui. E juntos a gente recebeu a visita do Ney, da Emboava, e do Adrian, que trabalha junto com o Ney. O Ney é engenheiro estrutural, tem uma empresa aqui em Santa Rita do Sapucaí, a Emboava Engenharia. E o Adrian, estudante de Arquitetura e Urbanismo, está no quarto período, trabalha junto lá com o Ney e eles vieram aqui para a gente fazer uma live e trocar umas ideias então, o vídeo de hoje é longo, porque é o resultado dessa live. Eu só cortei uns trechinhos ali, onde o som estava muito ruim, né? mas não, não, não perdeu nada do que a gente conversou por aqui. Nós rodamos um bocado aqui pelo, pelo terreno, conversamos um monte de coisa, casa ecológica, design ecológico, permacultura, movimento alternativo, é espaço, mudanças da paisagem, sistemas de, de tratamento, recuperação de área degradada, solo, ciclagem de nutrientes, uma infinidade de coisas. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo. Legal? Espero que curtam. E se curtirem, desde já, não esquece, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreva no canal se não for inscrito. E principalmente, é, começa aí quebra essa, né? faz essa gentileza, começa a ir lá pro Rumble e principalmente pro Odyssey, que é uma plataforma descentralizada, baseada em blockchain, né? não, não tem como ninguém lá cortar as coisas, mudou de, de ideia e censura e tudo mais, e a gente tem que ficar atento porque hoje é com outro, amanhã é com a gente, então sem essa de censura de Big Tech, sem essa de censura de nada, é liberdade acima de tudo. Né? Sendo livre, a gente faz um monte de coisa. Abrir mão da nossa liberdade, e isso começa com as mídias sociais, com as big techs, né? com a política, com o governo, seja o que for. Então, de preferência, eu estou migrando um pouco, continuo no YouTube, mas eu estou migrando também, preferencialmente, para o Odisse. Então, o link está lá na descrição, chega lá. Se quiser entrar no grupo do Telegram para trocar uma ideia, chega lá também. Bom, então por hoje é isso, foi bastante longa a, a nossa caminhada, né? Mais de uma hora de, de vídeo, normalmente não faço isso, mas é porque foi uma live, eu simplesmente reproduzi essa live aqui no canal. Beleza? Mas tá também no, no Instagram, eu vou passar as informações todas. Bom, é isso. O Evandro fez um paraíso aqui. Era mata, era pasto. E dá uma mostrada geral aí, Adriano, o que ele fez aí. E olha a passarinhada, hein? fim um de tarde isso daqui vai ficar uma cantoria. E tudo verdinho, né? nessa época de chuva aí, tá, tá demais, hein? Eu vi na seca aqui, a Sim. diferença é enorme. A diferença é muito grande, né? Na seca fica tudo esturricado. Mas tem aquela ideia de que a grama do vizinho é mais verde, né? Sim, sim. Você vem aqui na seca, você vai conhecer quem é o vizinho da grama <risos> sim, sim. mais verde, sim, sim. né? Porque aqui foi trabalhado com a história de bacias de contenção, curvas hum. de nível, sim. né? Com uns reservatórios para captação, infiltração então, de água. Então não é só a chuva. Choveu e ficou bonito não? Você preparou para que a água sim. da chuva ficasse sim, aqui. Foi foi tudo preparado então. A cada ano que passa, vai retendo um pouquinho mais de água. Sim. né? Então, vai chegando a seca, vai entrando a seca, a gente consegue manter aqui umas semanas, né? duas, três, quatro, um mês a mais, uhum. né? sem essa complicação. Vamos queria que você contasse um pouco da história, falar do seu, falar do que, que você faz, e da história que do local começa e como é que surgiu toda essa ideia. Vamos, vamos andando um pouco aí, então tá vamos, vamos descer até aqui aí a gente para e volta é é. totalmente integrado com a natureza isso aqui tem integração hein tá já já tá coisa de um mês atrás a gente roçou né mas já tá na hora de roçar outra vez então uhum. É, então, qual, qual que foi a ideia? É, uma parte da minha vida eu passei na, na contracultura. Né? Movimento alternativo, sei. e a gente aprende um monte de coisa. E eu queria ter a oportunidade de botar na prática, porque a alternativa é muito legal, mas fala muito e faz pouco. Pode xingar, <risos> isso é mais alternativo, porque eu venho da área também e eu sei que a gente fala demais e faz de menos. E, de repente, a gente foi construir... Pô, então, se vamos construir, vamos construir de maneira mais ecológica. A uhum. família topou, né? Então, planejamos as coisas. Quando a gente chegou, isso daqui era só braquiária. Tinha nada, né? para não dizer nada. Um pé de pé, esse pezão ah, magnífico aqui, que é o, aqui, né? que é o pai e mãe de todos os outros que tem aqui na propriedade. Então, tinha esse... Pé de P, o restante braquiária. E a gente começou com um planejamento permacultural e design ecológico para recuperar essa área. E a ideia da casa, então a casa incorpora é, elementos também de permacultura e design ecológico. Então ela está virada para o norte, tem mais, é, tem mais vidros na face norte, o sol entra mais, a claridade entra mais. Então, a casa é, ela é muito fresca, tem um pé direito mais alto. A gente não consegue ir lá agora porque estou com hóspedes, né? Mas nós vamos conhecer a segunda casa. E aí, de repente, essa daqui, tijolo ecológico, reaproveitamento de materiais, captação de água de chuva. A, o terreno também foi trabalhado para captar a água da, da chuva. Então, nenhuma gota de água sai daqui de casa. Né? Tudo fica presente aqui mesmo. Então, estava comentando com o Ney, tem aquela história de que a grama do vizinho é mais verde. Né? Então, no caso, o vizinho sou eu. Né? A, a grama daqui, mesmo na época da seca, ela se mantém um pouco mais verde. Porque a gente fez um monte de coisa, curva de nível, bacias de, de contenção, jardim é, de chuva, né? para captar essa água. Um monte de, de coisa para manter a água na propriedade. Show de bola, Levan, a gente vai começar a detalhar mais esse tipo de coisa que você fala, design ecológico, o que que é isso e tal, por que, que a sua grama, afinal ela é mais verde, né, porque choveu pra todo mundo aqui mesmo, por que que a sua grama é mais verde? Então você uhum. vai explicar pra galera aqui. Eu acho que a galera tava esperando da gente falar da casa ecológica, o que que você usou nela, porque a gente da área de construção, a galera, ah, você vai usar tijolo ecológico, que material, o material que deixa a casa mais fresquinha e tal. Então a gente tá. pode comentar um pouco, né, o que, que você utilizou Podemos lá. Está com um hóspede aí, então a gente não vai mostrar, né? Porque afinal, se, aliás, se vocês quiserem vir hospedar aqui, vocês podem vir pelo Airbnb, né? Sim. Gaia Terra Nova tá lá no Airbnb, é isso? Ecohousing House em Gaia Terra Nova. É isso aí. É Airbnb. E você vê que o Evandro ele tem um conceito muito mais amplo. Então não só utilizar ali o tijolo ecológico, água da chuva, energia solar você não tem aqui, mas é uma coisa que a galera coloca muito. Já considera a casa ecológica, mas continua colocando, é excelente, excelente. Tá ah, mas a história da, Muito além. Da, da energia fotovoltaica ou energia foto. É, foto é, termo. termo solar. Sim, né? sim. De aquecimento de água e tudo mais. É botar umas coisas no, no papel. Ó, hoje, só com design, eu economizo 40% de água e 40% de energia elétrica, né? O, o meu consumo de energia aqui é, é muito baixo. Aí eu faço as contas. Se eu for botar é, coisa aqui para aquecer a água, né? Ou para produzir eletricidade, vai acabar a vida útil do, do equipamento e eu ainda não vou ter recuperado a grana. Então, se a gente vai falar de sustentabilidade, ah, não é porque é bonitinho, né, porque está na moda, tá, tem que estar tá no, no papel, se custa mais caro para mim só com design eu já consigo resolver o problema, sim, sim. o problema já está resolvido. Né? Eu não vou construir um outro problema para mim, né? de investir constru... uma grana para fazer as construção. coisas e daqui 30 anos ainda não, não foi pago. Uhum. Né? Falando de problema, a Bruna perguntou quais problemas você teve durante a construção. O problema que eu tive foi assim, é, mão de obra especializada e aí a gente trouxe... Fiquei um ano procurando qual o material construtivo que eu ia usar. Né? Fiquei estudando tijolo ecológico. Isso foi em quando? Foi em 2007. 2006 para 2007. E aí fomos visitar algumas fábricas. Aí finalmente... né? Tá, então vamos fazer de tijolo ecológico. Ok. Vou fazer de tijolo ecológico. Aliás, eu queria falar do tijolo ecológico que você tem aqui, que é excelente, cara. Excelente. Ah, a gente pode voltar nesse assunto porque é. tem uns a mão Show. ali. Show. né? Então, na, na casinha a gente mostra o tijolo. Então, um tijolo de qualidade, fui ver a BNP e, e, e tudo mais. Ok, mas aí quem é que vai levantar a casa? Não dá para ser qualquer pedreiro, porque os caras não estão acostumados a tijolo ecológico. Tijolo ecológico não vai em massa. Né? Tijolo ecológico, você assenta ele usando cola tenaz. Pô, aí os caras piram, né? Sim. Eu vou assentar tijolo com cola tenaz? Ou argamassa. Né? É. é, mas na época era cola, né? cola branca. Tá, então veio uma equipe de São Paulo para fazer as coisas aqui. Então, ó, tijolo veio de São Paulo, a equipe veio de São Paulo, né? foi levantada a casa em 45 dias, isso porque eles pararam Natal e Ano Novo, então pode botar aí uma casa de quase 200 metros em, em 30 dias, né? tudo limpo, centrado no lugar... Sem, sem quebradeira, sem, sem entulho. A casinha que a gente vai ver depois, ela é, tem um terço do tamanho dessa daqui e gerou dez vezes mais entulho do que essa daqui. Porque lá a gente fez no sistema construtivo tradicional. Aqui é que a gente foi querer fazer diferente. Né? Então, tentando responder para a Bruna, mão de obra foi o foi um problema. E aí foi depois. Feito um de projeto, levantar... uma curiosidade foi, foi. Projeto arquitetônico. É, procurei a, a prefeitura aqui. Ah, nós vamos construir na roça, o que precisa? Ah, não precisa de nada. Eu falei, não. É a zona rural, às vezes não, não tem uma exigência para aprovação né? de projeto. É. Né? Não, mas nós contratamos uma arquiteta para fazer a casa De São Paulo do, também? Do, do jeito, não, é uma bioconstrutora. É, ela mora aqui no, no sul de Minas. Chante Primala. Né? Uma figura. Legal, eu acho que ela trabalha com. Que com joia, isso, eu não conheço. Mas, vai, vai, mas vai, mora. procurar, né? É, mora vai, mais longe, uhum. longe um pouco. Então ela fez todo o projeto da casa. A gente teve engenheiro acompanhando as coisas também. Apesar de não precisar, a gente quis fazer isso. Ah, porque rapidinho é. a gente aprendeu. Você Som para os meus faz... ouvidos, isso. Ah, não, rapidinho a gente aprendeu. Você levanta uma parede que não tava, não Estava 20 centímetros fora do lugar. Pronto. Você é, gastou para fazer a parede fazer. Gastou material né? Gastou mão de obra Agora por causa de 20 centímetros Você vai derrubar a parede Vai perder o material Vai fazer tudo outra vez Pronto, com isso você já, já tinha grana Para pagar o um engenheiro Para fazer as, as coisas direito Mas que engenheiro é caro pô. <risos> <risos> Não, isso aí dá um bate-papo pra uma outra live já. Ah, então, Inclusive tá, eu imagino, vou fazer uma live eu... com a engenheira Mariana Que é de orçamentação Eu sou o cara dos jabás, né? Sim. Engenheiro Mariana, ela é de Orçamento e Planejamento de Obras. A gente vai falar um pouco sobre isso, dessa questão do mito de que engenheiro é caro. A gente vai, vai falar oh, isso aí na próxima live. Se tiver alguém aí olhando, a melhor coisa que você pode fazer, contrata um arquiteto, um engenheiro para fazer as coisas para você. Né? Você é muito lindo, muito bonito, né? você, você sabe de tudo na vida, mas tem coisas que você não sabe. Você vai economizar ao contratar um engenheiro para fazer as coisas. Aqui a gente não faz nada, sem engenheiro tá, tá dando o, o pitaco né? e recebendo Maravilha. por isso também, viu? Maravilha, é isso. <risos> <risos> mas, tem que ser, né? Não, com certeza. Então, mas aí depois da casa pronta, a gente quis fazer é, todo o acabamento da casa. E aí a gente foi contratar gente para fazer. Aí finalmente respondendo, né, Para Bruna. Bruna. Bruno. Aí, Bruna, é que o bicho pega porque nós fomos contratar pedreiro para fazer as coisas, porque a gente queria aprender isso, porque a ideia era construir casa ecológica e vender. E aí, não achava ninguém? Aí eu, eu vi que eu não ia ter paciência para lidar com, com a história de, de pedreiro, porque tem que ser aí um outro profissional capacitado para lidar com isso. A partir daí, as coisas que eu vou fazendo agora, eu prefiro contratar a empresa para fazer o um negócio. Porque aí a empresa já tem os colaboradores, já tem o pedreiro, já tem o pintor, já tem as coisas tudo. Vem faz e eu não tenho dor de cabeça. Sabe? É porque ele, a gente né? acabou gastando muito mais com, com essa história da gente querer fazer. Mas mesmo assim, trocando em miúdos. Mesmo com tudo isso a casa saiu de 20% a 30% mais em conta do que uma construção convencional. Uhum. E a gente sabe disso porque entre 20% e 30%, porque dependendo de como a gente faz a conta, bota uma coisa, bota outra, né? mas na média, 25% mais em conta do que uma convencional. O Evandro, não teve quebradeira porque seguiu o projeto, você disse que só uma parede que saiu do lugar, 20 centímetros, que teve que refazer. Então você já utilizou aqui mesmo, né, essa parede? Você não, não saiu com caçamba de entulho aqui? Né? Não, não saiu nenhuma caçamba de entulho aqui. Todo uhum. entulho que, que foi gerado na obra foi reaproveitado aqui mesmo. Tijolo ecológico, Sistema não tem de tábua. Não, não, não tem, tem tábua. Não tem Não tem aquele negócio, você faz a parede toda, depois você vem cortando a Porque parede ele já toda. Dá, e ele já dá o acabamento? Já dá o acabamento, não tem embolso, reboco. Instalação é, elétrica, hidráulica, você já faz embutido nele. Já vem dentro, você só faz serrinha copo. Fez o furinho ali no tijolo, desceu o fiozinho, trouxe ali, tá feito. sim Instalação Eu queria, eu queria também, falar prosa. pro pessoal, tem um pessoal de, de engenharia civil da Inloco Júnior, ajudou a gente aí na, na divulgação. E eles estão na expectativa de a gente falar mais de engenharia também. Então eu quero sim. falar do tijolo, a gente vai sim. continuar a prosa, mas a gente vai falar especificamente do tijolo. Beleza? Então você falou que é um somatório de coisas para ter a sua grama mais verde. É um sim. somatório de coisas, onde você tem o design ecológico e todas as outras disciplinas aí que você tem o domínio. Chamou o profissional, arquiteto e engenheiro para poder executar para ele. Né? Então, cada um no seu lugar, vamos falar assim, né? Um mestre de obra capacitado e Maravilha. focado nessa história de tijolo Maravilha. ecológico, que foi essa equipe que veio de fora. Sim, né? sim. E a gente conheceu o Evandro, foi em 2015. Não sei faz tempo, né? 2017. Não, um já tem uns 5 anos já, eu acho. Acho que foi depois que eu voltei para Foi a mesma aqui, história, mesmo, a gente sempre fez. teve um feeling para sustentabilidade, para coisas ecológicas e coisas muito específicas a gente teve que procurar alguém. Então eu procurei na internet e achei Gaia Terra Nova do Evandro e hoje ele é parceiro nosso para soluções sustentáveis em chacras principalmente, que é mais fácil da gente atuar, para o tratamento de esgoto e também agora a gente está partindo para lagos naturais e piscinas naturais. Então, uma pessoa quer nadar, quer ter uma piscina ali, por que não ter uns peixinhos juntos? Ter ali uma, umas algas, umas plantas. Paisagismo é outro. E sim, vai estar contribuindo, porque aí não vai usar o cloro. Já é bom sim. até para a pele da pessoa, né? Então, vamos, vamos falar mais? Vamos. Tem mais perguntas aí? Que abordar aí? Não. Ele falou bastante da casa. A Adri. mostra um pouco a casa de longe aqui, para o pessoal ter uma noção. Então, como ele disse, a arquitetura da casa foi importante, porque já teve a questão solar, é, você vê que tem uns pergolados lá, aquela... eu achei que era primavera, qual que é aquela flor roxa, lá bonita para Sarité. caramba? Não Saritéria, não do lado dela, um rosinha mais claro é sete levas. você vê que ele tirou as telhas lá e transformou a estrutura do telhado em pergolado, Então aquela planta lá vai deixar a casa mais fresquinha, ó. tem uma série de itens na casa de arquitetura por não sei que favorece aí a, a ecologia da casa Será que tá, tá longe já né? sem ficar pertinho da gente só. <risos> <risos> Vamos lá pra, pra casinha? a casinha? Vamos, vamos lá lançando. Vou apresentar para vocês porque é, tem duas casas, a casa de baixo é a casa onde eu faço os experimentos e aí o que foi é, dando certo migra para a casa maior. Show, né? show. Então, agora eu estou fazendo uma entrada separada das duas casas. Nós vamos conhecer um pouquinho dela lá. Ele tava contando pra gente aqui que esse, essa área aqui ele deixou aberta e ele não pretende fechar. A gente tem um pé direito alto aqui, já fica fresquinho, né? Tem as... ó, árvore aqui para proteger do sol, porque o sol ele pega nessa face norte aqui. Mas tem ainda recurso que ele quer fazer para proteger, essa, de repente, essa face aqui, essa face aqui mesmo. É. Essa frente toda aqui, né? Que agora no inverno vai... O sol vai fala pra bastante. nós, a história de ficar aberto aqui é porque você tem, você tem uns filhotinhos aqui, você tem passarinho, você tem aqui a lá, ideia abelinho. inicial era fechar isso tudo aqui de vidro. Uhum. Mas lá no alto, né, eu tenho umas andorinhas que andou fuçando e furando o, o isopor e fez ninho lá. Né? E canarinho também andou usando o um buraquinho do tijolo, não sei como é que os bichinhos conseguem, viu? Buraquinho do tijolo fazer ninho lá dentro. Caramba. Ou pelo menos de entrada, né? Uhum. E aí lá dentro.. Faz... Então, com as crianças aí não, não, não dá para fechar mais. Eu tenho que Quanto achar um mais outro integração, jeito melhor, né? de, de fazer as coisas para deixar a molecada acessar lá. Então eu estou querendo fechar isso daqui com vegetação. Né? Fazer umas prateleiras de repente igual tá ali naquele canto. Né, trazer isso para cá, colocar umas plantas, mas deixar aberto. É outra coisa, né? Sustentabilidade é essa ideia mesmo de você integrar com o meio, né? Você não alterar, você vai alterar o meio porque você vai ocupar. No mínimo você ocupou, sim, sim. mas você, essa integração você está trazendo benefício. Você não está destruindo, né? Você tá, na integração é, você está complementando. Hoje o meu escritório está ali em cima. Aquela abertura ali não tem vidro. Então se eu olhar de lá para cá, eu fui sentado lá fazendo as coisas. Estou é, é, aqui vendo as coisas. E protegido de chuva, sol, vento. Acho que a gente podia mostrar então. então vamos. Vamos lá? Vamos. Oi Wanda, cola é, pra nós os materiais aqui. Se de demolição, grade. Você vê que é uma grade já foi usada. Ah, a gente é um barrotinho de madeira aqui no chão. Vou apontar. Então, mostra aqui, Aline. Aqui, agora, é uma cozinha e um escritório ao mesmo tempo. E o quarto está ali do lado. Eu estou querendo diminuir os espaços, né, e ocupar menos espaço para fazer as coisas. Uhum. Então, coloquei aqui esse mesão. Tudo feito aqui em casa. Isso daqui é madeira de pallet. E aí a gente trabalhou, a cama é feita de madeira de pallet, uhum. o armário é feito de madeira de pallet, mas não é esse pallet de chifrinho não, é, né? <risos> é um, uma história legal. E aí eu quis usar esse madeirão né, para integrar aqui na casa. Então é essa barra de madeira aqui, essa daqui de cima, o barrote que está que ali em cima da, das pedras, essa gradezinha, que é hoje já não se faz mais disso, né? Mostra aqui, a Olha. Não, essa grade trabalhada é rara, a gente vê. Isso daqui é feito na, na mão, Sim. no braço, né? Aqui, se você conseguir mostrar do lado de cá, Adam, vocês vão ver aqui, ó. Aqui, isso daqui foi ferro dobrado. Né, segurando essas coisas aqui, aqui ferro batido, tipo rebite, isso daqui não, não existe não tem, mais. Não tem. E, e a gente trouxe e, e colocou as ah, coisas aqui. Que legal, hein? A base aqui de, de pedra, Nossa. essas pedras eu que coloquei. <risos> né? Oi, então, uma curiosidade que eu tenho é essa, quando a gente fala em redução do custo de obra, é porque você participou também, você fazendo, porque hoje o que a gente tem igual você falou também, é a mão de obra. Sim. Uma das coisas caras que a gente tem em obra é mão de obra. Sim. Então, tem a ver a casa de cima, não. Você contratou. Já aqui é algo que você participou mais, né? Nas duas eu participei, só que lá foi mais planejado do que aqui. Sim. Aqui teve um engenheiro para acompanhar a construção, né? Mas aqui eu errei muito mais do que lá. Sim. É? E aqui Porque você aqui... trabalhou mais com uma experimentação, uma espécie de laboratório. Você vai Sim. testando se foi dando certo você usou lá. Aqui a gente já fez um monte de coisa, por exemplo, as paredes aqui no início, o lado de fora, a gente usou um reboco biocomposto, nome bacana, né? Que é com barro? Não, é bosta de vaca passada ah. na, na parede, né? Hum, Mas é, a gente <risos> não pode falar isso, então, uhum, na época, é um reboco biocomposto. Sim. Pô, e do lado de fora, e ele durou uns 4 ou 5 anos aqui, aqui fora. Então, uma história dessa do lado de dentro, pode ser uma alternativa legal. Dá cheiro no primeiro, segundo, terceiro dia. Depois acaba. Né? E, e fica uma textura legal. Fica umas... A gente fez um monte de experimentos aqui. Depois veio pintando com, com argila, né? com barro é, que, que o pessoal usa aí na, na roça. fiz um monte de experimentos aqui. Né? Sistemas de tratamento, um punhado deles. Ali embaixo tem um de água cinza. Aqui do lado da cozinha tem outro de aguacinho. Eu queria falar do seu tijolo. A gente vai falar um pouco. Bom, em seguida você mostra, ainda vamos mostrar por que a grama do Evandro é mais verde. Por quê? Mas vamos falar do tijolo, ainda de sistema construtivo, de material. E depois a gente vai saber dessa história e por que sua grama é verde. Tá, vamos, vamos ver o tijolo Conta da história desse jogo e depois eu vou falar a minha opinião, porque eu sou um cara chato pra caramba. Quem me conhece sabe que eu então, sou chato. Uhum. E eu adoro esse jogo aqui, que tem quantos anos? Esse daqui é de 2007. Então tem 14 anos. Caramba. E eu tenho tijolo desse daqui que ficou Você mergulhado é. no sistema de tratamento Isso aí, eu por 10 anos. Eu presenciei. A gente fez o teste uhum. ali. Não é? Sim. É. Então, na época, eu vi que. A BNT manda lá de, de ter pelo menos 2,5 kpa. MPA. É MPA. Mpa né? de, e aí essa fábrica aqui, 10% dela não, não atingiu isso. Os outros 90% sim. Eu achei que, que dava para comprar, porque os outros nem. Excelente, nem até ela. por causa do visual dele hoje, do... Quando eu cheguei aqui, foi a primeira coisa que eu notei, né, foi o tijolo, e eu olhei ele visualmente, ele não solta, ele, não é, ele tem uma composição aqui de solo, cimento, então também uma quantidade de argila, uma quantidade de areia e de cimento, que deixa com essas faces aqui bem lisinhas. Não é, é qualquer terra, ]ando. viu? Esse negócio que os caras falam, ah, você usa qualquer terra, é furada. Mentira, não sim, é qualquer sim, terra. Sim. Tanto que tem uma fábrica aqui em Piranguinho que os caras por determinado tempo, né, eles fizeram vários, determinado tempo fazendo teste com solo. Então de solo é assim, você tem que fazer um teste. Sim. Qual foi a minha primeira impressão? Primeiro que não tem material que solta aqui, olha, ele não esfarela, isso aqui é excelente. Hum. Entendeu? E mostra também que ele tem uma densidade boa aqui, é muito bem compactado. Suspeito que isso aqui é compactado com prensa hidráulica. É, outro cuidado, essa história da, das maquininhas manuais exatamente, e tudo mais, exatamente. né? O, o rapaz que veio com a equipe levantar aqui, ele era produtor desses tijolos. E era prensa hidráulica? Não, era prensa manual. E ele mesmo dizia, não Isso não aqui rola... é prensa manual? Não, esse daqui é hidráulico Entendi. Né? Ele dizia, a, a manual não rola porque você não consegue dar a mesma consistência no, não, no solo em consegui. todos os tijolos. Exatamente. Né? Então você vai ter qualidades diferentes ali de, de tijolo. Ele depois de um tempo começa a esfarelar. Dependendo do solo, se for usar solo aí mais saibroso, por exemplo, vai virar um angu de caroço. Uhum. Nós visitamos aqui Iezay, em 2007, por aí assim, a gente foi na, na Iezay e lá eles tinham feito uma casinha de tijolo é, desse aqui, prensado na maquininha que as freiras mesmo fizeram, eu acho, mas o tijolo já estava esfarelando. A Bruna perguntou se esse método construtivo, ele requer menos é, manutenção na edificação. Aí tem uma coisinha que é, é, é um problema lá de trás. Que a Bruna também tinha perguntado. Primeira vez que eu ia construir. Eu não sabia que a gente constrói e trinquinha acaba aparecendo. Eu não sabia disso. E não sabia também da história de Umidade subir. Umidade a gente nunca teve problema aqui. Uma trinquinha, essa porra desse é tijolo, não, bastante, bastante não, mas. Não tem, cara. Pra quem começa o porque... um negócio de repente. Não tem eu ia ver, eu ia ver. Cara. É, não, e. Não, mas. Mas de repente. Tem. Quase não tem, só uma tem trinquinha isso. aqui, eu não tava preparado para aquilo. Aí você ficou cismado. Cara, o primeiro ano eu não dormia. Porque eu não sabia que... O, o telhado da frente não tem laje, né? Então, os barulhos de madeira assentando e tudo, a gente ouvia tudo. Estrala, né? Também. Eu, eu não sabia disso, né? Quer mudar um pouco o quadro desse lado aqui? Aqui né? naquele lugar nós. aí... Por causa do, do sol, né? Eu não sabia, e eu não sabia que aqui é um terreno argiloso. Então, na época das águas, a argila incorpora a água, ela expande um pouquinho, Depois na época é. da seca ela retrai um pouquinho. Sim. A casa também, ela tem um tempo, a casa tem um tempo também, né? o peso dela faz a terra sentar um pouco, não é isso? Sim. Ô essa é, é até um mito isso aí, porque o, alguns profissionais até usam isso aí para justificar a sua casa fissurada e trincada. Sei. Então assim, não é que com a gente não vai acontecer não, é, com a emboava não vai acontecer, mas o que, que acontece? Toda vala que você for fazer, você vai fazer uma vala para a sua fundação. Você vai fazer a broca, eu peço para os pedreiros socar, compactar bastante pedra de mão lá no fundo. Sim. Então, com isso, você já ganhou compactação da superfície onde, foi, onde, onde parou. Sim. Você vai fazer qualquer vala de baldrame, de viga baldrame, essas vigas do chão aí, compacta a vala também. Então, a compactação é importante para esse assentamento. Você acelera Sim. esse assentamento, entendeu? Mas Sim. a fundação, geralmente, ela é feita para não acontecer nada, para não ceder nada. Sim. Só que, às vezes, é menos de um milímetros. E isso vai fissurar, né? Mas o que a gente busca é evitar. Então, quando... o segredo é fazer compactação. Qualquer vala que for fazer compactação. Dali para cima, na verdade, a meu ver, essas fissuras no tijolinho é sim dilatação. E é muito que o pessoal fala também, mas que é o bem provável o caso seu é dilatação. O que eu percebi é que ele dá muito onde desce a ferragem. Porque não, não tem aquele negócio de colocar madeira e fazer as colunas. Né? Desce o vergalhão, a cada 90 centímetros, um metro, e ali dentro o, Exatamente. o, o concreto, sim. então talvez a diferença de, de textura, de coeficiente o, de dilatação de cada material, de cada material, sim. então naquele lugar ali, sim. só que eu não estava preparado para isso, eu não sabia, ah. e aí de repente eu vejo, eu conheço cada trinquinha da minha casa, <risos> né? don, igual o dono don de carro, né? você conhece as... todos os riscos que você tem no carro, você conhece, opa, apareceu mais um aqui, sim, sim. Agora, tem um lado positivo, como é que você resolve isso? Você pega esse tijolo aqui, eles mandam um pouco de terra do próprio tijolo. Você fazer o rejuntamento. Você faz o um negócio ali, passa uma espátula, o Evandro, acabou o negócio. Então, galera, importante a questão do tijolo é o seguinte, compra tijolo industrializado, se você for fabricar, você tem que estar preparado porque o seu tijolo vai se tá? Então, a gente fez teste com tijolo fabricado por cliente nosso, não é esse aqui, a gente trouxe aqui no Evandro. Né? A gente fez, você lembra que a gente fez teste Sim. de absorção de água? A gente mandou para um amigo nosso que é laboratorista. Ele fez teste de resistência no tijolo, deu a resistência, atingiu, mas a absorção de água deu a elevada. Uhum. Então, para garantir, tem que ser a prensa hidráulica. E outra, visual: você tem que chegar num, num solo de cimento, nesse solo melhor, para não ter o tijolo esfarelando. Sim. Então, é duas coisas ficar atento é o tijolo esfarelando e, para segurança, já compra ele industrializado, já que é mais garantido. É, e o solo é importante, né? Você tem que ter um solo com um pouco de, de argila, mas Sim. é um solo um pouco mais arenoso mais... e areia mais fina, né? Para você ter essas faixas aqui Sim. com um acabamento e legal. outra outra coisa é este tijolo maior, porque a galera faz fabrica um tijolo um pouquinho menor que esse. Então você fica uma parede fininha. Sim. E outra coisa a galera quer fazer sobrado com isso. Ah, não é possível? É possível, mas você vai gastar mais aço. É inevitável. Então, quando a gente vai fazer um projeto da estrutura da casa, a gente vai calcular os esforços que estão acontecendo ali. Às vezes tem vão muito grande uhum. e você precisa estruturar mais a parede, porque a laje num vão grande, ela vai puxar a parede e você vai ter uma fissura. você está preocupado com trinquinho, com fissurinha, imagina uma trinca mesmo na horizontal. Sim. Então, a arquitetura vai influenciar. Então, a arquitetura com menos vãos... Porque você fala, ah, eu, quero, eu adoro vão integrado, sala e cozinha, vão grande, mas aí você tem que começar a fazer viga. A ah, viga de madeira, barrote de madeira, aí já combina mais. Mas se você for encher a casa de viga, já foge um pouco do custo disso aqui. Então começa a inviabilizar. Sim. Então, casa mais, uma arquitetura mais reticulada, com mais paredes, com menos vão livres, com certeza esse tijolo aqui é excelente. E tijolo grande, assim. É, a sala e a cozinha da casa lá em cima são integradas. Sim. Né? Mas aí é madeiramento. Que e tem não em tem cima. laje, né? Uhum. Não. A parte da frente, que é a sala e cozinha, não tem laje. O Iago perguntou se a montagem é parecida com a de alvenaria estrutural. Sim, sim. É, ele, ele é praticamente alto portante ele é não considerado, não é considerado alvenaria estrutural por causa dos 2,5 MPa. Porque a alvenaria estrutural é 4 MPa para frente. Mas a montagem até, até que a parede... O Não fala de, de semi-estrutural é isso? Podemos falar que sim. Aqui não tem uma norma, ela não, não fala ela nem não se fala não é mesmo. um ou outro, mas... Na prática, a gente pode dizer que sim. sim. E esses pontos de grout aqui, né, que a gente chama, é os pontos de reforço. Que sim, tem a ver. a estrutural, a gente tem o pontos de reforço, que é o grout Aí, o Adri mostra aqui pra eles aqui, ó, que tem um pedacinho que o Evan tá fazendo aí. Tá, agora, pra fazer mesmo, esse daqui é o 3,16, não é isso? É, esse é muito fininho. Esse pra daqui casa é, é, finito, é o Porque eu vou fazer só de 60 cmzinho aqui, né? Agora para casa é. Né? Sim, aqui não vai fazer uma parede de tijolo inteiro, mas se fosse fazer a gente faz amarração normal, né? Com tijolo em duas direções. Se for fazer em meio tijolo, faz amarração normal. No caso aqui teria um bloco metade para a gente poder vir e amarrar aqui, né? Fazer amarração. Isso aí. Então sim, parecido com a venaria estrutural. Agora, tem Agora, a cola Agora Como branca. encaixe macho fêmea, né? É igual fazer um lego, né? Fica mais fácil a montagem porque assim tá encaixado. Ele tá fazendo sombra da sua perna. É Agora, minha opinião da negócio, cola, né? Evandro, a cola você vai ter uma junta muito seca. Então às vezes você não consegue corrigir esquadro e não consegue corrigir nível. Certo? Então quando você tem argamassa, você tem uma juntinha de Sim. argamassa onde você consegue corrigir mais a posição desse tijolo. O que eu vi os caras fazendo, né, é, eles, eles viam se, se dava algum, algum movimento, né? levanta o tijolo outra vez, tira eventuais né, restos que ficam aqui no tijolo uhum. e ou pegava um pouquinho de massa e polvilhava no lugar para dar o, o assentamento. Entendi, legal. Agora uma coisa, uma coisa que a gente passou com o um cliente lá em Santa Rita, foi um erro e a gente aprende com os erros. Né? Numa casa convencional você tem o um reboco. Então a gente faz a estrutura aqui de concreto, assenta o tijolo, faceando aqui com a estrutura. E depois a gente vem o um reboco por fora e corrige essa diferença aqui, então fica tudo faceado a alvenaria com a estrutura. No tijolo ecológico, quem for fazer projeto de tijolo ecológico vai fazer a planta de forma de vigas baldrames, que é a viga de fundação da casa. Você coloca tudo em eixo, então você passa a sobrar, a parede tem 15 centímetros por exemplo, e você tem 20 centímetros de baldrame, coloca no eixo, você vai sobrar a sua viga baldrame, sua viga baldrame vai ficar maior que o tijolo, você tem espaço para quando você vir com essa amarração aqui, um tijolo após o outro. Quando você chegar aqui, você tem um espaço ainda de viga de fundação. Ah, ficou uma beirinha uhum. aqui. Você vem e reboca isso aqui. Sim. Se você colocar faceando no projeto, você coloca no projeto faceando, a hora que você coloca um tijolo ao lado do outro, começa a comer milímetro e milímetro. Chega lá na frente, seu tijolo sai da viga. Aí ferrou, cara. O cliente chamou, pô, se o projeto tá errado. Eu falei, Por que tá errado? Tá maluco. Tá <risos> maluco. Chegamos lá, os tijolos tudo pra fora, assim, ó. Ah, Porque a, a gente desenha o tamanho do tijolo. Sim. E faz junta seca. Junta seca é o quê? Não tem junta alguma aqui. Não tem espaço nenhum entre um tijolo e outro. Só que na prática você tem pelo menos um milímetro. É, o pessoal que, que levantou aqui, eles falaram de um milímetro. Eu tijolo. Mas aí foi o meu por desconhecer. Então o primeiro Sim. projeto eu errei e aprendi. Sim. <risos> Entendeu? O Pablo... então, a gente errou fazendo... Então o segredo é fazer as vigas baldrame no eixo, porque aí você vai ter sobra para essas juntas secas que vai se acumulando. O Pablo perguntou se aqui na região tem uma fábrica de, de prensa hidráulica. Ó, tem a fábrica de piranguim, mas eu não sei como é que ela está hoje, se é hidráulica ou manual. Eu imagino que é hidráulica. A gente teria que confirmar lá, porque a gente não comprou deles. Isso aqui você trouxe fora. E o cliente que a gente teve, a gente, ele mesmo fabricou. Eu ouvi falar bem do tijolo aqui de, de Piranguinho. Porque esse construtor que teve aqui, ele está aqui na região até hoje. Então sim, o que ele sim. mexe, ele está construindo ele por aqui. Tem muita obra. Né? Pessoal de Ribeirão Pires. Então, ele me diz que o tijolo feito aqui, anos atrás, eu não sei como é que está agora. Né? Que tinha uma qualidade boa. E, e é prensa hidráulica. Sim, tem que ser. Falha. Tem que ser. A gente ralou muito com o cliente lá de Santa Rita, mas é, total aprendizado. né? Então assim, Sim. teve muito aço, mas foi em função da arquitetura, porque a arquitetura não foi a gente que fez. Veio de fora, veio um desafio e a gente topou. Uhum. Dois andares, vãos livres, grande, a gente fez viga em alguns pontos e bastante ponto de reforço de grau. Então assim. Ele assustou com a quantidade de aço, mas topou fazer, fez e tá lá, linda. E a gente até, seria bom a gente mostrar, a gente fazer uma live lá. Você pode até ir lá e colocar seus, seus pontos também, tocar uma ideia com ele. Por que, que a sua grama é mais verde? Porque a gente foi trabalhando com, com o tempo, e, e aí então, por que que é ecológica também, né? E por que que é sustentável, porque tá, tá tudo interligado. Por que a grama é mais verde? Porque o pensamento é assim. Né? Como é que a gente consegue... Que... Bom, como é que a gente consegue melhorar a qualidade do, do solo, né? a qualidade da terra e, e ter uma maior diversidade num lugar que está uma monocultura só de capim, por exemplo? Porque lá para trás isso tudo aqui era floresta. Tira a floresta, tem uma terra muito boa, porque a floresta foi ciclando as folhas, a, a árvore vai caindo, uhum. vai degradando, vai incorporando matéria orgânica no solo. Então é um solo rico, a gente tira a floresta para plantar. Só que a gente faz isso muitas vezes, morro abaixo, sem o cuidado de curva de nível e tudo uhum. mais, e você vai perdendo o solo. E era muito comum aqui na região e em alguns lugares é, até hoje, Todo ano você vai lá e bota fogo, bota fogo, bota fogo. Isso daí você vai destruindo a vida que está ali, que está fazendo a ciclagem dessa matéria que está incorporando essa matéria no sol. Então quando a gente chega hoje, a gente vê o, o mesmo pasto que antes né, tinha floresta, tirou a floresta, produziu o alimento, produziu o café, não sei o que, já não deu mais, foi esgotando a terra, tira o café, bota pasto. O pasto tinha lá duas, três cabeças por hectare. Vai degradando o pasto. Aí você já tem uma cabeça, meio cabeça por hectare, é o que a gente tem hoje aqui na, na região. Pô, aí você já acabou com o solo, né? acabou com, com esse ciclo todo. Então, você quer recuperar isso? Você tem que pensar, não sei como é que eu volto a ter esse ciclo. Tá, o que, que eu tenho aqui hoje? Né? O, lá na época, né? 2007. Braquiária. O que, que eu vou fazer com essa braquiária? Corto a braquiária, deito ela no solo, nem pensar em queimar, deito ela no solo. Na hora que eu faço uma camadinha com a braquiária ali em cima do solo, o sol está batendo em cima da braquiária e está secando essa braquiária. E na parte de baixo fica retido um pouco mais úmido. Se está mais úmido, facilita o trabalho de micro e meso que vão degradar essa palhada que está em cima. Então, primeiro, o sol não bate mais ah, lá no solo, né? agora você tem micro e meso organismos trabalhando isso daqui, liberando nutrientes no solo, está aumentando a quantidade de nutrientes que tem ali disponíveis e você vai aumentando a capacidade de sustentação de vida ali daquele lugar uhum. e vai incorporando isso tudo no solo. Então, começou com brachiária, ok? Faz essa cama de quanto, braquiária. Quanto, quanto tempo essa cama de braquiária ficou no solo assim? Depois você revirou ah. ela? Não, você não, deixou, eu, eu não jogou nada em cima? vai cortando e deixando. Cortando ela vai e apodrecendo deixando. e. Ela vai apodrecendo e vai liberando nutrientes. Só que a raiz da braquiária é uma gramínea, né? então não é muito profunda. Então ela está movimentando nutrientes de uma camada pouco profunda do solo. Vem junto plantando. É, leguminosas trabalhei muito com feijão guandu, por exemplo e com flores aí é um outro processo de muvuca pegar um monte de semente de flores de um monte de coisa e simplesmente jogando no solo ok então a, a, a, a braquiária foi sendo cortada e crescendo ao mesmo tempo a, o feijão guandu né? que ele vai pegar um extrato maior e ele vai buscar nutrientes um pouco mais embaixo Ok, então você está ampliando a quantidade de nutrientes, você está mobilizando no solo e trazendo ele aqui para cima. Ao mesmo tempo ela vai crescendo, vai sombreando, a braquiária não gosta de sombra. Então com o tempo vai indo embora. Entendi. E junto com isso você vem trazendo outras espécies é, <coughs> arbóreas que elas vão crescer ainda mais, por exemplo os ipês. Né? Então vai buscar nutriente ainda mais lá embaixo. Tá? Com isso tudo foi crescendo também a quantidade de raízes que estão no solo. Aumentando a quantidade de matéria orgânica que está presente no solo, a matéria orgânica retém muita água. Aumentando a, a profundidade das raízes, as raízes vão funcionando como uma barreira que vai segurando a água. Para o lado de cima, curvas de nível, bacias de contenção, né? gestão da, do terreno. Então, a chuva cai. Ao invés dela cair, bater, desagregar o solo. Não desagrega porque o solo está protegido com aquela camada de, de braquiária e de folhas que vão caindo. Né? Como tem curva de nível, ele, a, a água, se começa a querer descer o terreno, ela não ganha velocidade. É isso que eu ia perguntar portanto, você, não leva embora o você. Tudo isso, esse conjunto de coisas tem mais a ver com o trato que você dá com a água para manter essa so, esse solo mais unjo? Um, não então, deixar aí, a água se escoar e tudo mais. Isso, aí, junta essas esse histórias todas, né, você retém mais água. Um que você falou que a água não sai daqui, a água fica tudo aqui. A água então aí a gente aqui, pode fazer aqui. as contas, Ó, são 2.400 metros quadrados, aqui na região chove por volta de 1.550 milímetros por ano. Você faz as contas, dá uns 3 milhões de litros d'água que a gente capta aqui no terreno. Se nada disso sai daqui do terreno, isso tudo está infiltrando. Então, a matéria orgânica, as curvas de nível, agora a vegetação que está aqui, as raízes da vegetação, ela vai retendo um pouco mais de água por aqui uhum. e aí mesmo o gramado que vai buscar água a profundidade pequena mesmo a grama né? do outro esse lado aqui é mais árvore então aqui é mais roots né? eu, eu quis deixar aqui mais como uma florestinha o outro lado onde está a casa maior já é mais gramado e pomar mesmo assim lá a grama fica mais verdinha, por conta dessa gestão toda. Né? Essa parte de baixo aqui, acaba meio que represando um pouco a água no terreno, na parte de cima. Então, por isso o gramado aqui é mais verde do que o vizinho. A gente vê bem isso na seca. Sim, sim. É, eu vi na seca aqui, não estava verdinho assim, mas estava muito melhor que os vizinhos. Né? Muito é, melhor. Aí chega nem uma nem certa comparação. hora, lá no alto, no auge da seca, né? Já começando a querer chegar as águas, lógico, ele vai, vai ficar seco. Sim, o vai sim. ficar seco, né? Mas, é Mas ele sete semanas depois do que o né? outro, do que o que está desprotegido. Sim. Você consegue mostrar para nós um pouco aí do, do desse sistema seu esgoto Como é que é a história seu desgoto? Você separa em dois, em água preta e água cinza, né? Que a água preta ela é de sanitário, a cinza ela é de cozinha. E lembra lavador. que eu comentei lá no, você no começo? Trata com plantas, faz os seus filtros, eles são mais biológicos, né? Sim. Conta um pouco para nós aí, como é então, que funciona. Lembra lá no começo que eu comentei que vem da, da, da contracultura sim, e não sei sim. o quê. E Mas lá eu tenho... atrás eu ficava pensando, o dia que eu construir minha casa, né? Eu vou tirar a água do Ribeirão e depois vou voltar a água para o Ribeirão, é, tudo cheio de. Não, eu tenho que voltar a água tão limpa quanto o que ah. eu tirei. Como é que eu faço isso? E de repente, 20 anos depois, eu estava fazendo mestrado aqui na UNIFEI, desenvolvendo o sistema né, domiciliar de tratamento de, de afluentes. Uhum. Então, vamos ver algumas possibilidades. É um, é um punhado delas, vamos conhecer uma delas. Então aqui ó, água cinza. Água cinza, pia, tanque, máquina de lavar, é, chuveiro, banheira, essas coisas assim. Aquele primeiro sistema ali em cima antes era um biodigestor, agora eu abri ele e ele está como um.. Mas chega a passar pelo, por um biodigestor industrializado ou não? É não, água cinza né? não. Aqui era um opa, Desculpa. Aqui era um biodigestor, né? fechado e tudo mais tirei o biodigestor, abriu o biodigestor porque eu não quero mais tratar água cinza de maneira anaeróbia, eu quero tratar ela agora de maneira aeróbia. então isso daqui virou um filtro percolador. sai desse filtro vem para um segundo filtro, desse segundo filtro um terceiro filtro. e aí eu ainda estou retrabalhando ele e as plantas não não estão ainda, mas isso daqui fica lotado de plantas. daqui isso daqui é um aerador Venturi, aqui embaixo é um sifão Bell, aí o sifão ele vai pegar essa água aqui e de quando em quando ele vai esgotar todo esse sistema aqui. Então isso daqui fica trabalhando um pouco anaeróbio de maneira anaeróbia lá embaixo, aí vem o sifão, esgota isso tudo, entra ar, vira aeróbio. Então vou trabalhando anaeróbio e aeróbio diferentes organismos vão trabalhar nessa área. Mas como é que você trabalha um e outro? Para esgotar isso aqui, você tem que vir e abrir alguma coisa não É automático. Então, na hora que enche isso daqui, essa, esse sifão aqui, é o sifão Bell, ele automaticamente ele vai levantar um negócio aqui e vai é, é uma esvaziar válvula. isso tudo aqui. É tipo uma válvula. É. Essa daqui é a campânula, né? Cara, que legal, cara. Entendi agora. Mostra há o detalhe aqui pra galera ver. Cara, nunca vi estranho de novo. Cara. É, isso daqui vai encher de água até aqui em cima. Quando encher. Isso aqui aqui, vai subindo, né? Porque vai levantando aqui. Não, ele fica lá embaixo. É, ele para, a Água que é, vai é, subir por dentro. Aí chega uma hora que, que isso daqui vai dar um vácuo. Vai começar a puxar água e aí vai esvaziar. Esses dois sistemas aqui ao mesmo tempo. Uhum. Porque eles estão interconectados aqui com o um processo de, de sifonagem. E aí tem essa válvula aqui que de repente entra ar no cano. Aí não, não faz a sifonagem dos dois ao mesmo ah, tempo. Ah, aqui é para tirar o ar aqui. Aí eu tiro o ar com ele ali. Então eu ganho a sifonagem. Isso daqui desce para cá. Não está pronto ainda. Esse escuro da água aí é indicação de matéria orgânica. Então, água cinza está vindo de pia, tanque, máquina de lavar, chuveiro. Isso daqui não vai ter água aqui. Está com água nesse momento porque eu estou trabalhando, ainda fazendo ele. Vou tirar essa água daqui. Isso daqui vai virar, é, eu vou colocar pedra de, de rio, pedra rolada de rio. Né? Então, essa superfície de água vai ser subsuperficial e vou colocar flores e plantas aqui para auxiliarem no tratamento dessa água. Uhum. Junto com isso, eu botei um chuveirinho. Como é que, como aqui, é que eu ó, trato tá o é para tratar o material orgânico para tirar essa escuridão da água? Aí. De hoje para amanhã você volta aqui e essa água já está clarinha. As bactérias que estão aí juntamente com as raízes das plantas, elas vão fazer esse trabalho aí de, de limpeza da água, de purificação da água. Então, o que tiver de material particulado, maior as raízes vão, vão reter e as bactérias estão aí trabalhando e degradando essa matéria aí, né? E daqui a pouco já está já clarinha essa água. Mas isso daqui não é para ficar assim, uhum. né? Uhum. Então, daqui ela vai passar para esse outro lado aqui. que vai ser a sequência de, de tratamento. aqui também um brejinho com pedra rolada de rio, depois ali embaixo eu vou captar essa água já mais pura, depois essa água vai descer, depois ela vai descer para esse outro sistema, e aí finalmente ela vai descer para um lago maior, que eu vou construir ali e lá Aquele vai ter peixe. Aquele que eu vi da outra vez lá, bonito pra caramba, que tem papiro. Aquele ali é de água preta? Aquele ali a gente já desce pra ver. É outro sistema. O que você viu antes, o brejinho estava aqui e aqui tinha um laguinho. Uhum. Mas é... é aqui eu, tinha os passarinhos nadando lá, esses dias você postou, isso, eu postei e repliquei isso. lá, e é aqui? É então aqui. você está mexendo agora, é recente aqui que você está mexendo. É recente, esses dias agora. Eu tirei tudo, desfiz tudo e estou fazendo tudo outra vez agora em ferro cimento. Porque eu estava usando lona plástica, né? Então, qual que é o problema? Você chega... Quando você fazia com lona, é uma espécie de impermeabilização do solo, você utilizava sim. lona. Sempre impermeabilizando. Sempre dava algum problema, algum vazamento, alguma coisa assim? Não, ou é não, que, que a lona que a gente tem aqui ela é muito fina, né? Uhum. Então, se dá um furinho nela ou alguma coisa assim, o teu ladinho perdeu, sim né? Então eu tinha um furinho nessa lona aqui, na época das águas estava sempre cheio, mas chega a, a época diminui chuva e tudo mais, né? e, tendo um vazamento. Mas o negócio é que aqui funciona assim, Ney, né? se não funciona a gente trabalha e estuda até funcionar. Até e se funciona, depois de um tempo já está funcionando, vamos desfazer tudo e fazer de um outro jeito, para fazer funcionar de outro e jeito. E fala também. uma coisa você, você falou para mim uma vez, que você controla a qualidade dessa água, aí que foi ela foi base de, dos seus estudos? Foi isso tudo que a gente está falando. A base dele foi um mestrado que eu fiz na Unifei. Na Unifei né? de recursos hídricos. É, meio ambiente e recursos hídricos. Então, na época, a gente fez o levantamento laboratorial. Uhum. Então, hoje, eu não tenho acesso ao laboratório. Então, eu não controlo a qualidade da, da água via laboratório. Mas tem o controle você tem toda essa experiência... Né? Visual... Você tem, já tem um tempo, já que você tá... Sim, porque quando eu fiz as coisas lá, eu usei um índice de confiança alto, né? 99%. Sim. Então, de, de, que é para saber que o que eu fizesse por aqui, eu conheço o efluente que eu tenho. Sim. Né? Então, eu sei que mais ou menos dentro daquele... Explica uma daquele coisa. Daquele parâmetro estaria legal. Essa água hoje, ela é para É uma água que normativamente ela ainda é esgoto, então ela serve talvez para adubar o sistema, aqui, né? você despeja não, ela. A água cinza no final do tratamento já poderia lançar em corpo d'água de classe 2, né? classe 1 um, não porque é proibida, classe hum. especial nem pensar, mas classe 2 já poderia lançar, mas a gente não lança água no, em corpo d'água, a gente reaproveita tudo aqui no terreno, então a água que sai de casa ela volta para o terreno outra vez. Então, e quando ela tá volta para o terreno, ela é uma espécie de adubo, no caso. Essa qualidade da água aqui, ela tem nutrientes Sim, suficientes para adubar mas mais a, terra. mais a de baixo, a de, de água preta. Não, por que, que eu estou te perguntando isso? Porque muito comum em chácara, a pessoa comprar aquele biodigestor industrializado Sim. e no manual fala lá que a água tratada, realmente ela é tratada porque ela é melhor do que o esgoto que foi lançado nela. Sim. Só que ela é lançada no sumidouro, você joga ela para o fundo da terra e some com aquela água. Aqui você já está fazendo outra coisa, né? você está devolvendo essa água de forma até mais superficial, ela é subsuperficial, não é isso? E você está adubando essa terra de novo, praticamente, né? Sim. Já entendi, é isso? Sim. Eu posso, eu vou estar tá adubando ela outra vez, mas na verdade os nutrientes já ficaram pelo caminho. Vai ficando, Porque tem vem, muita planta vem. no sistema todo. Sim, sim. Nós vamos ver embaixo ali a quantidade de planta, como é que É só para a gente rápido. mostrar a diferença de um filtro biológico, Sim. para simplesmente você for colocar uma fossa séptica que é o biodigestor pô, industrializado. É, é, é, é, algum tratamento já é melhor do que nada. Sim. Né? Sim. Mas vamos combinar, pô. você vai tratar e jogar num sumidouro. O sumidouro que você está fazendo é um buraco no, no chão de 2, 3 metros de, de profundidade, onde você vai jogar essa água que está certo tem algum tratamento, mas não é aquelas coisas, uhum. né? E dependendo do lugar, se o lençol freático estiver muito perto, você está contaminando é, diretamente tá contaminando o, o lençol seu freático. Você contamina o pomar, né? né? Contamina tudo. Sim. Então ao invés de um sumidouro, se né? pelo menos uma vala de infiltração, que aí você vai dispor Mas mesmo uma fossa um pouco mais... Né? Um biodigestor mesmo assim, esse tratamento aqui, você ele ainda é melhor porque você está contribuindo é, é com... Muito, muito melhor. Muito melhor. A gente chega em parâmetros aqui de, de eficiência de 90%. Enquanto o biodigestor vai chegar ali 50, 60%. Uhum. Né? Em questão de, de, de matéria orgânica ou alguma coisa assim. Né? Então, só o biodigestor não. Você tem que ter pelo menos mais um filtro biológico seguindo o biodigestor. E Sim. depois disso, o descarte final se quiser descartar. A gente aqui não quer. Eu, e, e, eu pra, gosto de, de mexer com isso. E, e para a gente chegar nesse nível de um lago, você tratar o esgoto você ter água para um lago. Porque a gente viu que já é possível peixe Sim. e os passarinhos já vêm beber água. A gente Sim. tinha aqui, você Sim. desmanchou, mas tinha. Para a gente chegar nesse nível, aí, seria mais um estágio além desses aqui. Daqui pouco tempo você volta aqui, que aí eu te respondo isso. tá lançado o desafio que a gente quer ver também daqui uns tempos, um laguinho isso. com peixe, como tinha já. Sim, mas a gente quer aqui. ver de novo e Sim. mostrar para galera aí. Sim. Que, Sim. Que, uhum. que é possível. Aí eu já pretendo estar tá com a água com uma qualidade ainda melhor do que aquela que você viu. Show de bola. Mas quem quiser, tem aí Ciência Terra Nova no YouTube. Entra lá, né, vê lá na, na playlist Tecnologias Vivas. Você vai ver os laguinhos tudo aqui, né? essas histórias todas sendo contadas. Evandro, no Youtube, Ciência Terra Nova. Ciência Terra Nova. Galera, segue lá, já se inscreve no canal lá do Evandro, Ciência Terra Nova, que ele fala tudo que ele está falando aqui, mas de forma de detalhes. Você vai aprender como construir isso aí, ele fala de toda a ciência que está por detrás disso. Muito legal, então aqui a gente está falando por cima, né? Mas lá no canal do Youtube dele, ele fala exatamente, detalhe por detalhe, como é que a gente faz. Só de água preta e água cinza, eu, eu conto todas essas histórias que eu estou contando aqui, já está já tudo gravado lá. Mas só de água preta e água cinza, o vídeo de ontem foi o vídeo número 82. É Isso. muita coisa, muito então material. Então tem uh, os vídeos ali de 10, 12 minutos. Então tem muita informação lá, se quiserem acompanhar. Evandro, por que, que eu estou perguntando desse nível aí para ter peixe? Porque eu quero lançar um desafio para você para a gente daqui a um tempo ter lago para as pessoas entrarem. A gente vai fazer isso com piscina, que já é possível. Né? A gente vai fazer uma espécie de aquário, vai ter piscina natural, vai ter um peixinho nadando ali junto com você. Mas a gente quer chegar numa história que vai ter esse tratamento de esgoto, passar por um lago e depois tratar essa água para chegar no nível do ser humano e entrar também nesse lago. Isso ao longo do tempo, a gente. Fala As sobre isso. cavas aqui no terreno já estão feitas. Eu quero chegar lá. Eu quero entrar na minha bio piscina. Você quer cagar lá em com cima? Água. Sim. <risos> Caga lá em cima e vem entrar na piscina aqui embaixo. Tomo banho lá em cima e venho beber a água da, do meu banho aqui Nós embaixo. Nós vamos fazer esse desafio não vou beber, não. <risos> não, não vou sim. Quando seguir. chegar na, no, no de beber, aí todas as análises fisico já vão estar feitas. estar Brincadeira né? à parte. É... Sim, sim. Mas assim, por que, que eu estou dizendo? Porque a gente, é, a gente é solucionador e também a gente vai gerar, gerar soluções para os nossos clientes, né? Sim. A piscina já é uma coisa que a gente quer colocar a piscina natural e essa história do esgoto. É, também água, a gente tem uma chácara de um cliente nosso que chove e a água escoa toda. Uhum. E fica uma gota de água no terreno. Sim. E tem uma argila muito dura e a água não infiltra. Ela infiltra um pouquinho já endurece ali a argila e não infiltra. Então, uhum. recursos que a gente está aprendendo aqui, a gente vai fazer, eu acho que esse ano, não sei esse ano, talvez o ano que vem o cliente vai chamar a gente, a gente vai fazer, você vai participar desse projeto com a gente. Uhum. E o outro projeto é a biopiscina você vai tá, fazer com aqui. a gente também. Beleza. Beleza? A Fernanda entrou aqui. Ah, a Fernanda tá aí? Uhum. Um abraço a Fernanda. <risos> não, sei se é pra, não sei se vai ser para ela, né? Essa piscina aí. Vamos ver, a gente vai ver a reação dela. É uma cliente nossa. Sim. Amiga. A gente tá fazendo o projeto da chácara dela e de repente a gente vai propor uma bio piscina para ela, com a criançada nadar no meio dos peixinhos lá. Vamos ver a ciclagem de nutrientes aí de, Vamos lá. de água preta? Vem ver como é que fica o negócio. Oi. Esteticamente, eu sei, que eu sei que é o cara que, que gosta da beleza, que acha as coisas bonitas. Isso aqui é água de esgoto, pô. É bonito, esteticamente, né? Tá sujo aqui tudo, porque com essa chuva não tem jeito, né? Não, muita planta, né? Ela cresce é, muito rápido. Mas já a outra uhum. vez que eu vim aqui tava na. Né? Isso daqui é taioba. Eu acho muito, particularmente, acho lindo. Isso sim. daqui é, é. Como é que chama? Papiro. Papiro, Nossa, eu vi bastante desse não. Isso, não. Viu? isso daqui, Desquilo ó, uhum. cresce muito rápido. Então o que a gente tem que fazer é de quando em quando vir aqui e retirar esse excesso. Aqui, Mas eu quero mostrar. de cima era água pé, não é? Água pé. Lá em Nossa. cima. Mas eu quero mostrar a qualidade da água. Vê se você chega aqui, Adri. E esse filtro é de água preta. Isso daqui é de água preta. Olha só, a água tá clarinha. Algum cheiro, Adrian? Não. E aqui em cima, um brejinho. Olha só. Então, plantas de brejo. Por que é está que crescendo tanto assim? Porque tem muito nutriente aqui, né? E a planta uhum. vai crescer muito rápido. Ainda mais nessa época que, que é muito calor. Olha a água aqui, Adrian. Dá uma olhada. Se você tiver num ambiente natural você vai achar que você tá numa numa mina d'água sim aqui ó é porque a água está bem clarinha você não diz que não isso daqui cheiro, é xixi e cocô não hum, tem depois cheiro. de tratado né não tem cheiro é a Fernanda já gastou das fãs já gostou? Já gostou? Já é, mandou uma mensagem aí? É, é, é, comentou aqui na live. Mostra um pouco de longe. e... e Fernando, fala pra nós aí o que, que você acha desse jardim aqui. Olha uma Pra tratar o seu esgoto. Que tem esse visual mais lá pra baixo da casa lá. O que, que você acha? Que a Fernando enviou uma solicitação pra participar da, do, da live. Ah, libera ela aí. Tá mas lembrando que aqui precisa dar uma geral, né? Uh -huh. Porque cresceu muito. Então duas, três vezes Mano por ano certo. é podar um pouco isso aqui. Aí ah, cá para trás tem, é, como é que chama? Copo de leite. Isso daqui fica forradinho, branquinho, bonito. Né? bonito. E lá para trás agora tem uma banana <risos> do leite. Não quer participar não. Não? Ficou vergonha? <risos> Fernanda, entra aí, vamos participar aí. Você, a Fernanda é nosso cliente, ela adora planta, a gente foi na chácara. Ah, né? vergonha. Tá cheio de coisa, ela me prometeu. Prometeu não, eu pedi, né? <risos> eu pedi é, umas mudas de, de rosa vermelha, que eu sou apaixonado em roseira, que eu lembro hum. da minha avó. E eu já perguntei pra galera o que, que eu vou plantar no corredorzinho de casa que eu fiz uma limpeza lá. E um monte de gente deu ideias, tudo legal, cara. Eu falei, não, eu preciso de uma chácara pra plantar isso, isso aí que todo mundo tá falando. Sim. E a rosa, ó, vou pegar, hein? Vou pegar com você lá, essa semana, lá. Deixar bem bonito lá. Fernanda, entra aí pra gente conversar aí um pouco. Ela disse que ela gostou da ideia de tratar o esgoto. Então, vamos tratar aí, Evandro. Ó. Vamos fazer esse filtro pra ela lá na chácara <risos> pra tratar. Quem quiser, galera, já entra em contato aí com a gente. Depois deixa um recado aí que a gente vai fazer pra vocês. Eu acho que a gente, mais uns minutos aí, já vamos encerrar para não ficar muito, muito, muito longo. Já deu uma hora, tá, né? Beleza. E quem quiser se hospedar aqui em casa, é possível também. Entra lá no Airbnb Eco Housing Gaia Terra Nova. Nós estamos expandindo um pouco mais as coisas aqui. Vamos fazer mais uns um, um chalezinhos. A ideia é, é ocupar esse espaço aqui, colocar algumas casas voltadas para dentro. Isso tudo aqui, todo o nosso esgoto vai ser tratado aqui. Água, de repente, a gente abre um poço aqui para cima. Estamos no, no meio do morro, mas... E quem vem aqui se hospedar vai participar de toda essa experiência que é. Principalmente o pessoal de fora que não conhece, que não tem Sim. nem vivência com, com chácara né? E vir para um local desse aqui trabalhar, estar tá no meio dessa natureza aqui é demais. É, se quiser ficar só hospedado, ótimo. Se quiser botar a mão na massa... Trabalho não falta, eu estou no meio de um monte Nós de trabalho. Vamos... O essa se mostrou aqui, de longe, acho que... De, de longe não mostrou muito. Galera, essa casa a gente vai dar uma criar um, mais uns espaços ali para ter mais uma hospedagem. Talvez a gente vai fazer um deck. porque a gente? Porque a gente está na parceria aqui em Boava, a gente vai fazer o projeto com o Evandro e contribuir com ele, né, um trabalho colaborativo, para achar uma solução para esse... Chalé aí. E também um projeto de um novo chalé que a gente vai fazer aqui. Sim. E qual que é a história desse, de fazer um novo chalé, Evandro? É a gente buscar a solução mais econômica também. Então, Sim. primeiro a gente vai apostar no sistema de isotérmico, que são chapas metálicas com miolo isotérmico, isolante. Se vê que não é tão viável, a gente parte para steel frame ou de repente parte para madeira. Então, é também um laboratório para nós ver o que que vai Sim. ser mais viável ecológico e também aqui já aparece um laboratório mesmo então o um processo construtivo diferenciado é o que, que tiver hum, vamos experimentar ele só tem que ficar harmônico aqui com o lugar uhum. né Sim. então olha lá uma casinha de bambu e madeira por exemplo que é só para guardar trem e de repente a gente faz uma casinha de madeira Rapaz, a gente, tá a gente vendo tem muita verdade, coisa falo, de bambu, seguir. a gente está é. bem inclinado a isso, e eu acho que a gente podia fazer uma proposta aqui. Então, de repente... Adrian, vamos ver um outro sistema que tem aqui do lado também. Então, uh -huh. Essa daqui é uma outra experimentação. Agora a minha cozinha está aqui do lado, e aquele cano ali está trazendo água só da pia da cozinha. E aqui eu impermeabilizei e estou fazendo um sistema de tratamento da água da cozinha, que ela vem com muito detergente e, e tudo mais. E estou utilizando, como as nossas avós faziam né, de jogar as cascas e tudo mais pela janela, eu estou jogando as cascas aqui. Ó. Então, eu estou transformando isso daqui, ao mesmo tempo que faz o tratamento da água, é também uma composteira. E aí, plantando flores e algumas coisas que eu uso lá em casa. Então, salsinha tem ali, fizar está olha chegando. Olha o tamanho dessa ruda, cara. Olha a salsinha, está bonita. Está tá linda, né? Vai, vai, vai espalhar, né? Isso aqui. Vai, vai espalhar. Uhum. Aqui, é aquela lavanda, Maria Sem Vergonha. Falando em lavanda, né? Aqui do lado, <risos> ó. A Fernanda adora lavanda, cara. Vai ter um lavandário lá. Aqui um pezinho de. Ah, não posso contar as coisas de, <risos> de manga. Que eu ainda não decidi se eu vou deixar ele crescer aqui ou não. Aqui do lado, é cúrcuma. Então, um punhado de coisas que, que tem aqui presente. Né, e que a gente pode fazer como os nossos avós faziam. Aí ah, dá cheiro. Não dá cheiro nenhum porque está sendo tratado de maneira aeróbia. Aí ah, dá mosca que me incomode assim a ponto de. Aeróbio com oxigênio. Com oxigênio. Aí o sistema de, de tratamento de efluênio normalmente é anaeróbio, tipo biodigestor. Né? Esse daqui é aeróbio. E ao mesmo tempo uma compostara, uma composteira também. Então daqui uns meses eu venho aqui, retiro isso tudo aqui, levo para a horta. E boto nova matéria aqui e deixo. Ah, ele tá pisando aqui na minha plantinha. Pisando na aqui. aqui do lado, uma hora para Pronobis. Linda, maravilhosa. Pés de pé, vários deles por aqui. Ali um pé de alfavaca. Lá uns marimbondo de, de estimação. E não vem nos visitantes, né? Não, vai um pedra, pezinho né? de mamão. <risos> Tudo lá da cozinha. Olha lá as olha lá, criança lá, ó. os canarinhos lá. Tem que uma água. Daqui a pouquinho nós vamos ver aí alguns deles. <risos> coloca lá. Daqui. daqui a pouco vem um, um bitelão tomar banho aí. Cara, da outra vez seus periquitinhos. Coisa mais linda aí. Olha lá um, um sabiazão que voou. Eles vêm tomar banho aqui, ó. Tá na hora deles vir. Bom, acho que a gente pode encerrar. A gente vai fazer mais live depois mais específica também. Eu acho que deu pra gente falar Sim. mais geral, apesar de a gente não mostrou a casa. Eu acho que a, a, a casa específica ecológica que você tem, apesar de que você vai muito além, né? Você gera um você é gerador de ecossistema, gerador de vida, a gente pode falar que você gera vida aqui para algo que era, que era... integrar as coisas, né? tá mais morto, você é. gera, né? Criando Sim. um ecossistema, então você tem um conceito muito mais amplo do que só a casa em si, de tijolo ecológico, vai muito além disso. Eu acho que isso que é o mais legal de Gaia Terra Nova. O mais legal do seu trabalho, que a gente só admira isso aí. É, experimentações, né? Então, é teoria, porque isso tudo é ciência, viu? Centenas de artigos científicos né? Dissertação, monografia Você é né? Ciências ambientais né? Então, aqui é um lugar de, de pesquisa De brincadeira, de interação né? De é hospedagem De hospedagem É tudo junto ao mesmo tempo De arquitetura, de engenharia Sim, apesar de eu não ser arquiteto nem engenheiro Mas a gente brinca É assim, isso né? <risos> é um Aí a, a Fernanda já virou fã o Fernando é, é demais, Então, quiserem Os vir nós, conhecer... Cara, eu sou fã dos nossos clientes, que eles, eles têm umas co... várias coisas em comum. Uma é que gosta dessas coisas, gosta de ecologia, gosta de sustentabilidade, de soluções alternativas. E todos eles fazem planta e mandam a gente, ó. O Edson fez uma planta uhum. lá, já deu para pra gente ver o que, que, que eles querem, né? E é legal, muita coisa em comum, né? Sim. Acho que a gente está partindo para a chácara, essa coisa mais ecológica, acho que vai ser um nicho que a gente vai trabalhar bastante. Sim. Então, eu queria agradecer, vamos encerrar? Agradecer todo mundo que acompanhou a gente aí, galera hum, da Inloco, hum. que ajudou que participa e ajuda a divulgar, que é parceiro da gente, da Unifei. Aliás, galera esses meninos da Inloco, estão aí assistindo? Ah, a gente já trocou Podemos uma ideia. Uma visita e ficamos de marcar também. de vocês chegarem aí para a gente trocar sim. uma ideia, né, Filho? De repente, se eles quiserem fazer uma live com você também, pode fazer. E uma visita técnica para eles aprenderem alguma coisa aqui. Né? Aqueles cursos que você dá, dá para fazer também. Sim. é isso Então, agradecer o pessoal da InLoc, todo mundo que assistiu o cliente, amigo, parceiro, todo mundo que está aí. Valeu, gente, Santa Rita, Piranguinho não sei de mais aonde aí. <risos> se alguém do Ciência Terra Nova apareceu também, muito agradecido show por ter aparecido. Não sei Galera se do ou... YouTube... Quem quiser conhecer mais o trabalho do Evandro, está no YouTube, Ciência Terra Nova. S-E-N-S-I-A, Ciência. Não é ciência, ciência. Com S. Sentidos da Ciência. Ciência Terra Nova. Muito bom. Adrien, valeu. Você é o nosso diretor de, <risos> de, <tecnologia. risos> de imagens. <risos> Parabéns pro Adri, que é estudante Beleza. de arquitetura, já está aí passos à frente, buscando participando o povo já tudo. viu o cara. Muito Mostra curioso. Mostra aí, Nossa, é aí dá um salve cara. pra galera aí. Aí, Adri, dá um salve <risos> pra galera aí. Valeu Foi. quem acompanhou aí, Evandro. É tá salvo também, né? Obrigado. Beleza. Valeu, gente. Ótimo resto de domingo. Uma ótima semana para nós. Deus abençoe o nosso trabalho. Um beijo no coração de todo mundo aí. Valeu. Beleza. Beleza. Vai, ficar Vai ficar salvo no IGTV, manda pra galera, compartilha aí. Salva, curte, compartilha, manda pros seus amigos aí, que é show de bola. Valeu. <risos> Falou. Então por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.